Saudações, internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está obliterando jogos. E o jogo de hoje é Super Monaco GP para Master System. Eu pegava esse jogo da locadora. Esse jogo é de 1989, dá para dois jogadores, podemos jogar um contra um ou no modo Grand Prix. Ao todo são 16 corridas, 3 voltas por circuito. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Primeira corrida. Autódromo de Jacarepaguá. Muito bem, configurando o carro. Transmissão aerofólio. Agora o motor. Pneus. Isto feito, podemos dar uma volta de teste ou ir direto para a corrida. Muito bem, começa aqui na reta dos boxes. Para quem não sabe, eu moro em Jacarepaguá e foi incrível na época eu descobrir que existia um autódromo aqui perto de casa. Vamos lá, estou controlando o carro vermelho E o nosso rival está de azul Se tivesse um segundo jogador, controlaria o carro azul Curva 1 um. Agora a curva fácil Essa é a curva do Suspiro. Agora a curva Nonato. Curva Norte. Essa aqui é a Grande Reta. Bem, chegando a Curva Sul. Chegando agora na Curva da Lagoa. Agora a curva dos 90 graus. E finalmente a curva da vitória. O recorde era um E eu acabo de marcar um 1333 Tá indo bem, tá indo bem. De volta à reta dos boxes. Muito bem, sexta posição. Antigamente na Fórmula 1 só pontuava os seis primeiros. Nesse jogo, para seguir jogando, é necessário chegar pelo menos na décima posição. Estamos de volta na Curva Norte E agora a reta Onde pode ir a milhão ah lá, 321 km por hora Olha a curva sul Nossa Tem que tomar cuidado que isso acaba com o pneu do carro Beleza, curva da vitória e agora vamos marcar um Um 342 Ainda tá bom Pronto primeira posição Ah. <risos> o carro já tá patinando De tanto que derrapou Já tá tudo ferrado os pneus <risos> Aí, tudo, já deve tá tudo ferrado os pneus o carro nem fica na pista aí Beleza E volta pra reta Vamos lá Nova, Novamente a milhão Não, não, não, não, não, não Ah não, vai bater uh, Se fosse a milhão de novo, com certeza ia De cara na placa Vamos lá, vamos lá, vamos lá E... Ha, moleque, é isso aí. Essa última volta ficou bem a desejar, 1.44.7. É isso aí, começamos bem. Sistema de pontuação antigo, 9.6.4.3.2.1. O, o GCR aqui representa o Ayrton Senna. A SEGA ainda nos tios direitos. E aí mudaram os nomes dos corredores. E para a próxima pista. E agora... São Marino. Rimola, Itália. Um circuito histórico Muito bem, carro pronto Vambora Acelera Vamos lá E já começa na fatídica curva Eu coloquei um motor que vai dar menos velocidade máxima E mais aceleração Já que é uma pista de mais curvas e menos retas. Infelizmente essa pista ficou marcada pela morte de Ayrton Senna. O recorde era 1,189 e vamos marcar um. 1-1032. Tamo indo bem. Beleza, tamo indo bem. Vamos lá. Pronto, sexta posição Já marcamos o ponto Quinta posição Agora em quinto Pronto, quarta posição Terceira Nossa, 1 um minuto e 5 Vamos, terceira posição Já estamos no pódio Bateu muito o recorde de volta Beleza, primeira posição. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Acelera! Vai, vai, vai, vai, vai. Acelera! E beleza! Hoje oh, é em segundo. Muito bem, estamos com 18 pontos, e o segundo colocado está com 7 pontos, que é o GCR, olha só. <risos> e vamos para a próxima. E agora... Mônaco. Muito bem, carro configurado, vambora. Ha! E os no fundo Nossa! Ha, já começou bem Do hotel Talvez, talvez tenha sido um erro colocar um carro de muita velocidade nessa pista É, é muito revirável essa, essa aqui é uma das pistas mais difíceis que existe Primeira volta, 1.23.4 O recorde era 1.27.7 Bater ah! Nossa Não sei como ainda não acertou a placa Sexta posição Quinta posição Nossa, quantas vezes eu já saí da pista mesmo, hein? Marcamos um. Um 24-4. Última volta. Muito bem, terceira posição. Segunda posição Opa! Primeira posição Agora muito cuidado para não bater Saiu da pista de novo Vai, vai, vai, vai! É isso aí! 1,29,7! Um, Primeira posição num dos circuitos mais difíceis. Muito bem, estamos com 27 pontos. E o segundo e terceiro colocados estão empatados com 10 pontos. E agora... México, hermanos Rodrigues, velocidade total, hein. Essa aqui é a minha pista favorita. Vamos lá! Nossa! Marcar um cinquenta e seis. Nossa, completamos a volta em cinquenta e seis segundos. Muito bem, quarta posição. Maldito, tivemos uma colisão com o carro da frente E mesmo assim marcamos 56-1 É isso aí Ou seja, bate o carro E ainda bate o recorde <risos> Tá bom isso É isso aí, liderando a corrida Volta inteira pela frente como líder Segundos. Ah, moleque! Que beleza, estamos com 36 pontos E o segundo colocado Que é o Senna, está com 12 pontos Então é isso, espero que você tenha gostado Se você quiser que continue, comenta aqui no vídeo Conto com sua presença no próximo vídeo E até a próxima!